Dicas para você se tornar uma pessoa grata. número um, acolha todas as suas experiências, todas as experiências que vêm para sua vida. O que veio para você é seu, fazem parte da sua vida, estão ajudando a construir a sua história. Então encare-as todas com naturalidade. Outra não continue, dica boa para você agora: faça sessões de agradecimento entre família, reúne a família. E expõe para as pessoas por que, que elas são, por que, que você é grato pela vida delas. Agradeça sinceramente, gestos simples, cara. Eu tô dizendo simples porque em geral as pessoas não valorizam. Seja grato, seja grata até pelos problemas. Por que tanto? Tá? Porque você cria um padrão. Da mesma maneira que você cria o padrão de reclamar, você criou o padrão de ser grato. Relaciona as coisas por quais você é grata. Por que tanto? Tá? Porque você vai treinar o seu olhar para você olhar para as coisas boas da sua vida. Você vai, bater, vai chegar uma hora que vai bater o olho você já, vai, você já vai discernir, enumerar todas as razões por quais você precisa, você deve ser grato. Está gostando desse vídeo? Então deixa o seu like e deixa o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações assim você não perde nada. Então, qual é o significado que você está dando para ser grato? Para ser grata, porque são, tudo são significados. Nada tem sentido, eu não sei o que você dá. Nada tem significado, eu não sei o que você dá. Agora você diz, porra, estou num trabalho que eu odeio, mas eu ganho bem e eu não vou sair daqui porque eu tenho casa para pagar, tenho filho para criar. Me dá uma dica aí para ressignificar, também. Porra, eu não tenho significado melhor do que isso. Como devemos usar a palavra gratidão? Não é uma palavra que se usa. Você não usa a palavra gratidão. Você usa sou grato, sou grata, muito obrigado, eu agradeço. Qualquer coisa. Gratidão, não percebe? Abre aspas, a gratidão é a virtude das almas nobres, fecha aspas. <risos>